Olá meu brother, beleza? Nesse vídeo eu vou te falar o porquê que você não deve comprar o Max Size Pro, eu já uso o Max Size Pro tem mais de 4 meses, e eu vi algum pessoal aí falando muita besteira, cara, muita mentira mesmo sobre o Max Size Pro, falando que teve resultado na primeira semana, que aumentou o pênis em 7 centímetros, e cara, não cai nessa mentira não, cara, não cai nessa mentira não, porque eu já sofri realmente de ejaculação precoce, eu sei que é algo que afeta muitos homens aí no Brasil, e se você comprar Max Size Pro pensando que vai ter um resultado na primeira semana, já nem compra já nem compra porque não vai funcionar, eu tive meus primeiros resultados no final do primeiro mês entrando para o segundo cara, não adianta só você comprar um, um potezinho e achar que vai, vai melhorar do dia para a noite, é um tratamento cara, se você não fizer o tratamento completo, você não vai ter resultados cara, você precisa ter paciência, eu mesmo tive ótimos resultados, cara, mas não foi do dia para noite, eu tive que fazer o tratamento completo, eu tinha sérios problemas realmente de ejaculação precoce, o tamanho do meu pênis também não era algo que me agradava muito, mas tudo bem, eu comecei a pesquisar alguma coisa depois da última vez que tive uma briga com uma ex-namorada minha, fui chamado de brocha, fui chamado de várias coisas que... Que machucam realmente de se escutar, e aí com isso eu, eu fui pesquisar e acabei achando o Max Size Pro. E o que é o Max Size Pro? Ele é um produto 100% natural que ele vai te ajudar nessa questão da ejaculação precoce. E até se você procura ter um aumento peniano, cara, ele também é aconselhável para isso. Com o tempo, você consegue sim ter um aumento peniano, não é do jeito que eles estão falando aí que na primeira semana você vai ter seu aumento. E algo que você precisa saber, cara, para você também não jogar o seu dinheiro fora, é que realmente estão falsificando o Max Size Pro. Você pode mesmo ver em vários outros vídeos, tem várias pessoas falando sobre isso. Cuidado onde você está comprando o Max Size Pro. Se você está comprando no Mercado Livre, no Facebook ou até mesmo na OLX, cuidado. Porque eles estão falsificando, estão colocando farinha dentro do, da, das cápsulas do Max Size Pro e não está tendo resultado. Então, se você realmente se preocupa com o seu corpo, se quer ter resultados é, para a vida toda, compra no site oficial, cara. Não tem segurança melhor do que isso. Lá você consegue ver que ele mesmo no site oficial fala que eles não vendem a não ser pelo site oficial. É, não tem nenhum representante, no site oficial você consegue ver toda a, a legislação, o registro da Anvisa que eles têm, o CNPJ, é, então cuidado com isso, cara, e outra coisa muito importante, quando você faz a compra no site oficial, é, eu ganhei um, um livrinho com vários, vários exercícios GELCs, que são os exercícios que ajudam a ter esse aumento peniano com o tempo, o site oficial que eu compro tá aqui na descrição, dá uma olhadinha lá, lá você pode tirar todas as suas dúvidas, eles também conseguem te atender pelo WhatsApp, pelo menos me atenderam pelo WhatsApp, super rápidos no atendimento, conversaram comigo e tiraram todas as dúvidas, e foi algo que eu senti mais segurança em comprar no site oficial do que no Mercado Livre, então dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vai te ajudar como me ajudou, tá bom cara? Valeu!